A Semana Crescer voltou e começou com o encontro pedagógico para o ano letivo 2023 e com os professores ganhando 15% de aumento, ou seja, acima do piso nacional. Teve também o lançamento da regularização fundiária do bairro Angelim, a reinauguração do CAPS e do posto de mototáxi no bairro Aeroporto, com entrega de 500 capacetes. Início das obras de revitalização da escola Vitorino Freire na Vila Militar.